Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria cumprimentar a Alexandrina, cumprimentar a deputada Ana Lúcia, cumprimentar cada um de vocês, cada uma de vocês. Agradecer pelo convite. A gente está aqui para fazer uma homenagem a uma socialista, uma marxista, uma mulher revolucionária chamada Rosa Luxemburgo. Né? Por que, que nós estamos fazendo essa atividade nessa data? Porque no dia 15 de janeiro de 1919 ou seja, no dia de ontem, há 100 anos, ela foi assassinada por militares de extrema-direita na cidade de Berlim, capital da Alemanha. Rosa Luxemburgo tinha 48 anos quando ela foi assassinada e tinha atrás de si uma história de vida que, até hoje, a gente percebe que é incomum. É uma história de vida extraordinária. Né? Ela nasceu no dia 5 de março de 1871, numa cidade polonesa chamada Zamosk a Polônia na época estava sob dominação do império russo portanto a Rosa Luxemburgo nasceu súdita do czar do czar russo ela era a mais nova dos cinco filhos de um casal Elias Luxemburgo e Lina Löwenstein. portanto era mulher era polonesa e era judia em 1875 ela passou por um tratamento de saúde mal feito Passou um ano imobilizada na cama, teve que usar gesso numa das pernas e, por isso, ela coxeou a vida inteira. Entre 1880, quando ela tinha 9 anos, e 1887, quando ela tinha 16 anos, ela frequentou um ginásio para moças, era assim que era o termo, né? teve um ótimo desempenho, mas não recebeu a medalha que lhe era devida pela rebeldia que ficou anotada no seu histórico escolar e de fato ela era rebelde não no sentido que o termo tem mas ela já era militante de um grupo clandestino chamado proletariate que era um grupo socialista clandestino que atuava na Polônia sob ameaça de prisão ela protagonizou uma fuga rocambolesca ela conseguiu a ajuda de um padre que a atravessou disfarçada numa carroça de feno e o padre a ajudou porque ela convenceu o padre que ela, sendo judia, queria se casar sob o rito católico e para isso ela tinha que fugir dos pais e sair do país. Ela se mudou para a Suíça, para Zurich, que tinha na época a única universidade da Europa que aceitava mulheres. Né? Então, entre 1888, quando ela tinha 17 anos, e 1898, quando ela já tinha 27 anos, ela estudou, morou e estudou em Zurich, estudou várias coisas, entre as quais economia, e ela é, concluiu uma tese de doutorado sobre o desenvolvimento industrial da Polônia. E, ao mesmo tempo, ela fez o doutorado revolucionário dela, porque Zurique era o local para o qual iam revolucionários, exilados da Rússia, da Alemanha e de outros países da Europa. Então ela teve contato, nesse período, com a nata do movimento revolucionário europeu. E também conheceu e se apaixonou por um cidadão chamado Leo Jogiches, lituano. Eles foram por 15 anos amantes e foram por 23 anos camaradas. Existe um livro que chama Camarada e Amante, que é a troca de cartas entre eles durante décadas né? quando ela conclui a tese de doutorado ela decide se mudar para a Alemanha e novamente um episódio rocambolesco ela era polonesa portanto súdita russa e mulher para ela poder se mudar para a Alemanha ela tem que fazer um casamento de fachada ela se casa com o filho de um camarada um cidadão chamado Gustavo Lubeck apenas para poder se converter em cidadã alemã e assim que ele saiu do cartório o casamento acabou era um casamento de fachada para permitir que ela pudesse morar na Alemanha, por que a Alemanha? porque era o país que tinha na época o maior partido socialista da Europa, o partido social democrata alemão o SPD né? nesse momento 1898, 1899 o SPD está vivendo uma luta interna brutal entre dois grandes grupos, os ortodoxos e os revisionistas. Os ortodoxos eram aqueles que queriam continuar defendendo o legado do Marx, do Engels, o legado do marxismo, eram aqueles que queriam continuar defendendo o socialismo científico e eram aqueles que queriam continuar defendendo a revolução como instrumento para dar início à construção do socialismo. E quem eram os revisionistas? Eram aqueles que se propunham a revisar o marxismo, eram aqueles que defendiam o socialismo ético no lugar do socialismo científico, o socialismo passava a ser um valor, não uma decorrência objetiva das contradições do capitalismo, como falava o socialismo científico, e os revisionistas eram aqueles que diziam que a revolução atrapalhava, que o objetivo máximo do movimento socialista era a reforma social. O principal revisionista chamava-se Eduardo Bernstein, o Eduardo Bernstein, Há poucos anos, em 1896, havia publicado um livro chamado Socialismo Evolutivo. O título de estudo. O detalhe é que o Berstein era o testamenteiro do Frederico Engels, que por sua vez era o camarada de toda a vida do Carlos Marx. Portanto, ele tinha uma autoridade imensa, não era qualquer um. Era como se o herdeiro direto do Marx e do Engels dissesse o marxismo está ultrapassado. Pois bem, a Rosa Luxemburgo chega na Alemanha nesse momento, quando o SPD está enfiado nesse debate, ela toma partido dos ortodoxos e publica um livro intitulado Reforma Social ou Revolução, onde ela faz uma crítica demolidora das posições do Besta. e o detalhe é que esse livro fez um imenso sucesso e ela era uma moça de 27 anos, polonesa, judia, que conseguiu a cidadania alemã dessa forma, e que não aceitava, portanto, já de saída, ser enquadrada naquilo que a direção do Partido Social Democrata queria enquadrá-la, que é o lugar da mulher, é o trabalho com as mulheres. O convencional do movimento social democrata é que as mulheres fizessem trabalho com as mulheres. E a Rosa Luxemburgo entra assumindo uma posição no debate central, em que o partido estava enfiado, com uma posição geral sobre o tema e não aceitando ser enquadrada nesse figurino, embora ela tenha a vida inteira colaborado muito com uma camarada chamada Clara Zetkin, que era a principal dirigente do Partido Social Democrata alemão do trabalho de mulheres, uma revolucionária, o jornal que eles publicavam, Social Democrata para as Mulheres, sempre foi ligado à esquerda do Partido Social Democrata, e essa Clara Zetkin, muitos anos depois, já militante do Partido Comunista, protagoniza uma cena genial. Ela era, em 1932, eleita parlamentar, naquele momento em que os nazistas adquirem maioria relativa no parlamento alemão. E ao instalar a sessão do parlamento em que os nazistas são maioria, a regra mandava que a instalação fosse feita pela parlamentar mais velha, que era ela. E ela consegue fazer um discurso dizendo que, tudo bem, vocês ganharam, mas algum dia a Alemanha vai ser uma república soviética. Né? E tem um bate-boca que vocês podem acompanhar no YouTube entre ela. E eu não me lembro se era o Goebbels ou o Geire, mas um simpático qualquer desses dois. Essa era a Clara Zetkin. A Rosa foi muito amiga da Clara Zetkin pela vida inteira. Portanto, ela fez uma estreia fenomenal. A Rosa Luxemburgo acaba de chegar e já chega causando, né, para usar uma expressão nossa. E ela se é, profissionaliza como jornalista do movimento social-democrata. Ela vivia dos artigos que ela escrevia e também da colaboração que ela recebia do Léo Joguiches, que era uma pessoa de família muito rica, era um revolucionário de família muito rica. Não era simples a militância dela, É primeiro pelo confronto com a monarquia alemã. Para vocês terem uma ideia, em 1904, ela sofreu a primeira prisão dela, ela ficou presa de 26 de agosto a 24 de outubro, porque, num discurso, ela insultou o Guilherme, que vinha a ser o Kaiser alemão. Né? Havia muitos conflitos políticos. Ela era militante polonesa, de um partido socialista polonês, que se contrapunha a um outro partido socialista polonês, e o motivo da contraposição era nacionalismo versus internacionalismo. A Rosa Luxemburgo era uma defensora do internacionalismo e uma crítica do nacionalismo. Ela era militante da social-democracia russa, onde sempre ela esteve em conflito com as várias facções da social-democracia russa, inclusive com a facção liderada pelo Lenin, a respeito da qual ela escreveu um livro chamado Questões de Organização da Social-Democracia, onde ela critica duramente o que ela entende como ultra ultracentralismo que o Lênin defenderia. E ela também tinha conflitos com a social-democracia alemã, né? com a cúpula da social-democracia alemã, porque embora na aparência os ortodoxos tivessem vencido o debate contra os revisionistas, na vida real... Quem dirigia a vida prática do partido eram os revisionistas, eram aqueles que queriam abandonar as ideias do Marx, abandonar o socialismo e abandonar a revolução. E isso, o fato dos revisionistas dirigirem na prática o partido, tinha a ver com o fato de que uma coisa era proclamar o socialismo e a revolução como metas quase que religiosas. Outra coisa era a vida cotidiana, que se resumia à luta sindical e à luta parlamentar. E, mesmo aqueles que queriam sinceramente lutar pelo socialismo e pela Revolução, se perguntavam como, como fazer isso? E a resposta para esse como apareceu na Revolução Russa de 1905. A Revolução Russa de 1905, ela inicia num episódio bastante conhecido, que é no dia 9 de janeiro de 1905, quando um padre, que na verdade era um agente da polícia, organiza uma manifestação, onde os operários vão pedir ao Quizar uma série de reivindicações. E a manifestação é massacrada pela tropa que protege o Palácio do Quizar. Esse massacre, ao invés de assustar o operariado, provoca uma onda de greves e insurreições de massa. E essas greves e essas insurreições de massa são vistas pela Rosa Luxemburgo e por muitos outros como a resposta para aquela pergunta. Como? Como é que a classe trabalhadora vai tomar o poder? através da greve geral de massas e da insurreição revolucionária. Ela não simplesmente escreve sobre a Revolução Russa, ela participa. Aquele filme Rosa Luxemburgo, que muitos aqui assistiram, abre exatamente quando ela é presa em Varsóvia, para onde ela vai, em dezembro de 1905, se envolver na Revolução Russa. Lembro que a Polônia era parte do Império Russo. Né? Ela é presa em março de 1906... É libertada em julho de 1906 e depois que ela sai da cadeia, ela escreve um livro chamado Greve de Massas, Partido e Sindicatos, onde ela defende que o caminho para a revolução e para o socialismo é a greve geral de massas e a insurreição. Só que ela não consegue convencer o Partido Social Democrata disso. Ela é derrotada no Congresso de Mannheim, que acontece de 23 a 29 de setembro de 1906, e ela é derrotada por uma aliança entre os sindicalistas, os parlamentares e a cúpula do partido. E ela escreve uma carta onde ela diz... A clara verdade é que Augusto Bebel... Augusto Bebel era o Lula do Partido Social Democrata Alemão. A clara verdade é que Augusto Bebel e os outros, mais ainda, se comprometeram por completo com o parlamento e o parlamentarismo. E cada vez que ocorre algo que transcende os limites da ação parlamentar, sentem-se impotentes. Não, pior que impotentes, porque fazem tudo o que podem para obrigar o movimento a voltar aos canais parlamentares e acusam furiosamente de inimigos do povo todos aqueles que se aventurem para além dos limites do parlamento. Eu sinto que as massas que estão organizadas no partido se cansaram do parlamentarismo e receberiam com júbilo uma nova linha tática que fosse adotada pelo partido. Porém, seus dirigentes e ainda mais o extrato superior de intelectuais, deputados e dirigentes sindicais são como um íncubo, uma peça mágica que suga a energia das coisas vivas. Temos que protestar vigorosamente contra esta paralisia geral, porém é claro que ao fazer isso, nos enfrentaremos com os oportunistas, os chefes do partido e com Augusto Bebel. Apesar de ser da minoria do partido e derrotada, ela é a portadora da mensagem do Comitê Central do Partido Social Democrata Alemão ao 5 Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, que se realiza em 1907, em Londres. E ela, além de ser portadora da mensagem, ela é delegada, porque ela é... Do, da social-democracia do reino da Polônia e da Lituânia, que também fazia parte do Partido Operário Social-Democrata Russo. Ou seja, ela era militante de três partidos, do alemão, do russo e do polonês. E no discurso que ela faz nesse congresso em Londres, em 1907, ela defende uma posição política muito próxima daquela que o Lenin e os bolcheviques defendiam. Não no tema organizativo, em que ela era crítica do ultracentralismo centralismo do Lênin e contrapunha a isso a teoria da espontaneidade revolucionária das massas. Ela faz um discurso próximo do Lênin no que diz respeito à estratégia da revolução. Ela diz, a revolução russa não só é o último ato de uma série de revoluções burguesas do século XIX, mas também a precursora de uma nova série de futuras revoluções proletárias, em que o proletariado consciente e sua vanguarda, a social-democracia, ocuparão o um histórico papel de dirigentes. Ela fala isso em 1907, que a Revolução Russa vai ser o início de uma série de novas revoluções proletárias e também em 1907 ela se converte em professora da escola do partido. O Partido Social Democrata Alemão tinha sido criado em 1875, já tinha mais de 30 anos começaram a fazer formação política há pouco tempo antes de 1907, e a formação política nacional se limitava a uma escola que tinha 30 alunos por ano. Ela é professora nessa escola de 1907 a 1914, professora de economia política e de história econômica, e é daí que ela tira os elementos para dois livros que ela vai escrever. O primeiro chama-se Introdução à Economia Política, que vai ser publicado póstumamente, em 1905. E o segundo chama-se A Acumulação do Capital, que é publicado em 1913. Esse livro, A Acumulação do Capital, é um livro em que ela se propõe um triplo desafio. Ela quer completar Marx, porque Marx escreveu sobre o capitalismo até os anos 70, do século passado. Ela quer corrigir Marx porque ela acha que o Marx cometeu um erro fundamental no volume 2 e no volume 3 do Capital. E ela quer explicar como é que o capitalismo se converte em imperialismo. Já em 1899, ela é uma das primeiras social-democratas a perceber o fenômeno novo que está surgindo. Ela escreve uma carta em 1899 para o Léo Joguix, onde ela aponta que o ataque do Japão à China, ocorrido alguns anos antes era o sinal de que algo de novo estava acontecendo no mundo e o capitalismo estava entrando numa fase imperialista. E por que que, na opinião dela, o imperialismo era uma decorrência necessária do capitalismo? Segundo a Rosa Luxemburgo, porque o valor não pode ser realizado pelos trabalhadores nem pelos capitalistas, mas só por extratos sociais que não produzem de forma capitalista. Para quem não domina o jargão, é uma coisa muito simples. Os trabalhadores recebem um salário e, em troca, produzem muito mais valor do que o valor do seu salário. Quem consome esse valor a mais? Quem realiza esse valor a mais? Ela diz, não são os trabalhadores, porque eles recebem um salário menor do que a soma dos valores que eles produziram. Mas também não são os capitalistas, porque eles são em número muito pequeno. Para o capitalismo poder funcionar, é preciso que alguém que não seja capitalista consuma esse excesso de produção. Não só de produção material, mas também de produção de valor. E ela diz, quem vai fazer isso? As regiões do mundo que não são capitalistas. E por isso o imperialismo é uma decorrência do capitalismo. Quando o capitalismo cresce, ele precisa invadir regiões que não são capitalistas. Mas o corolário dela era é, é, quando o capitalismo tiver dominado todo mundo, ele vai ter chegado no seu limite físico, científico, objetivo. Por isso, quando a gente lê... É, como saiu no jornal É o País há dois dias atrás que ela era uma pacifista é melhor dizer que ela não era uma pacifista só ela era anti-imperialista e ela antiimperialista porque ela era anticapitalista ela era claramente anticapitalista não simplesmente criticava o imperialismo né por isso é que em 1912 no Congresso que é a Internacional Socialista realiza na cidade de Basileia, a Rosa Luxemburgo vai dizer nossa agitação política em caso de guerra não só pretenderá por fim a guerra, mas também utilizará a guerra para apressar a derrubada do sistema de classes. Ou seja, se houver guerra, os trabalhadores têm que transformar a guerra em revolução. Ela é a portadora de um projeto de resolução apresentado pelo Trotsky, pelo Lenin, pelo Percano e por ela. Então vejam que eu acabei de falar de figuras importantes E ela foi a defensora da resolução. Ela era um quadro muito importante do movimento socialista na época, respeitado até pelos que a odiavam por razões políticas. Em 1912, nesse congresso que eu citei, foi aprovada uma resolução solene. Os trabalhadores, se houver guerra, vamos fazer tudo para acabar com a guerra. E é por isso também que no dia 25 de setembro de 1913, a Rosa Luxemburgo faz um discurso duríssimo contra a guerra, pelo qual ela vai ser posteriormente condenada por incitamento à desobediência civil. E ela escreve um texto chamado Militarismo, Guerra e Classe Trabalhadora, onde ela detalha a posição dela. E eles tinham toda a razão. O capitalismo leva ao imperialismo e o imperialismo leva à guerra. No dia 28 de junho, o príncipe herdeiro da Áustria, que estava visitando a cidade de Sarajevo, na região da Bósnia e Herzegovina, é assassinado a bala. Por um cidadão chamado Gavrilo Príncipo. A Áustria acusa a Sérvia de estar por trás do assassinato, a Sérvia nega, a Áustria declara a guerra à Sérvia, a Rússia, em solidariedade à Sérvia, declara a guerra à Áustria, a Alemanha, em solidariedade à Áustria, declara a guerra à Sérvia e a Rússia, e é assim vai os dias 1, 2 e 3 de agosto, quando a Alemanha declara a guerra à França, depois a Inglaterra também. E a guerra começa. E as massas estão divididas. Uma parte fiel à orientação de ser contra a guerra e outra parte entusiasmada por aquele clamor nacionalista da guerra. E o partido? E os partidos social-democratas? E o Partido Social-Democrata Alemão? O que, que eles fazem? No dia 4 de agosto, ocorre uma votação no parlamento alemão. Isso era uma obrigação legal. A aprovação dos créditos de guerra se reúne a bancada do Partido Social Democrata Alemão para decidir o que fazer. A bancada tinha 110 deputados, eles tinham 35% dos votos totais, 35% dos votos totais na Alemanha. Eles tinham obtido na eleição de 1912 e há uma divergência na bancada, vota-se 96% a favor dos créditos de guerra, 14% contra os créditos de guerra. A imensa maioria do Partido Social Democrata Alemão apoia a posição do governo. E o trágico é que os 14 que votaram contra não só se submetem à disciplina da bancada, como a pessoa encarregada de apresentar a posição do partido era um dos dois presidentes do partido, que era exatamente o presidente do partido, que era da esquerda do partido, era contra a guerra, tinha votado contra a guerra, e é ele que faz o discurso, dizendo, nós não vamos abandonar a pátria no momento do perigo. E o Kaiser responde, eu não conheço mais partidos, eu apenas conheço alemães. Alemanha, acima de tudo. Tá no, e no alemão, qualquer semelhança. Bom. Isso daí confirma o Partido Social Democrata Alemão como um partido de Estado, é o partido que defende o Estado, é a oposição leal, Elas é bem comportada. Né? O Lenin que está exilado na Suíça, quando recebe a notícia que o Partido Social Democrata Alemão voltou à guerra, para usar uma linguagem moderna, ele diz é fake news. E é verdade, ele recebe o um jornal do Partido Social Democrata Alemão dizendo do apoio à guerra, ele fala esse jornal foi impresso pelo Estado-Maior Alemão para confundir os trabalhadores. A Rosa Luxemburgo fica tão chocada que pensa em suicídio. E esse episódio é o que demarca com mais clareza, pensando de agora, a profunda diferença entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin no plano organizativo. Desde 1903... O Lenin era um dos líderes de uma fração do Partido Social Democrata russo. A esquerda do Partido Social Democrata russo, desde 1903, estava organizada. Por isso, quando estoura a Revolução Russa, ele já tem um partido. Enquanto a Rosa Luxemburgo, só em 1914, só quando a catástrofe é total, eles começam a organizar um grupo próprio dentro do Partido Social Democrata Alemão. Na noite do dia 4 de agosto, ela convoca uma reunião na casa dela, na qual participam quatro pessoas. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, um dos deputados dos 14, que, entretanto, seguiu a disciplina do partido e votou a favor dos créditos de guerra, Franz Mehring, um professor de história, autor de uma das primeiras biografias do Marx, e a Clara Zetkin. e cria um grupo chamado A Internacional. É esse grupo que vai estar na origem depois da Liga Espartaco, que é a tendência que eles criam em 1914. No dia 2 de dezembro de 1914, ocorre a segunda votação dos créditos de guerra. Periodicamente, o parlamento tinha que renovar. E nessa votação, um deputado, um único deputado, no parlamento inteiro, vota contra os créditos de guerra. Karl Liebknecht. O Karl Liebknecht era... Na origem um jovem, militante da juventude do Partido Social Democrata Alemão Um advogado, filho de um dos dois fundadores do Partido Social Democrata Alemão O Bebel, que eu já citei, e o Wilhelm Lignick Ele fez um texto contra o militarismo, foi preso por isso E o partido dá ele como prêmio de consolação, incluído na lista de parlamentares E ele é deputado, um deputado apagado Não é um deputado de primeira linha só que neste episódio ele é o único parlamentar na Alemanha inteira que tem a coragem de votar contra a guerra e ele se converte numa figura popular entre todos aqueles dentro e fora da Alemanha que achavam que a guerra era um desastre. E a Rosa? A Rosa está presa por conta daquele discurso que ela fez em 1913. Né? Ela fica presa de fevereiro de 1915 a fevereiro de 1916, Pouco antes dela sair da cadeia, ela escreve um texto chamado A Crise da Social Democracia, que ela assina com o um nome de guerra, Junius, que é um termo em latim para jovem, em que ela faz uma descrição detalhada da vergonha, do horror que era a guerra e o apoio da social democracia à guerra. Quem quiser os detalhes, ela cita os artigos de jornal, de véspera, os discursos feitos na véspera, dizendo guerra nunca, guerra, guerra. E no dia seguinte, a traição. É um texto duríssimo e jornalístico, com as citações, com as descrições, com cada coisa. E é nesse texto em que ela cita uma afirmação do Engels, segundo o qual o capitalismo produzia a barbárie e a alternativa à barbárie era o socialismo. A expressão socialismo ou barbárie, citando Engels, é desse texto. Pois bem, enquanto ela está presa, no dia 21 de dezembro de 1915, 19 parlamentares votam contra os créditos de guerra, na terceira votação. Logo que ela sai da cadeia, o Carl que até então estava solto, é preso, porque no dia 1 de maio de 1916 ocorre uma manifestação convocada pela tendência deles, e o Carl Ibnick diz quatro palavras, na verdade seis, né? Abaixa o governo, abaixa a guerra e é imediatamente preso. E a vergonha da bancada social-democrata autoriza a prisão dele, apesar de ser parlamentar. E logo depois que o Carl Benic é preso, novamente a Rosa Luxemburgo é presa. Não existiu o Moro na época, mas eles inventam uma coisa chamada prisão administrativa, que é mais ou menos essa prisão... Eterna, a qual alguns dirigentes do PT estão submetidos. Então ela fica presa de 10 de julho de 1916 a 8 de novembro de 1918. Ela já tinha ficado um ano presa e fica o resto da guerra presa. E é na cadeia, e da cadeia, que ela acompanha os acontecimentos fatais do ano de 17 e 18. No dia 7 de janeiro de 1917, o Partido Social Democrata exclui todos os deputados que votaram contra a guerra e esses deputados, mais o um grupo da Rosa Luxemburgo, criam o SPD, Partido Social Democrata Independente em março de 17 estoura a Revolução Russa que causa um efeito contraditório na Alemanha, porque por um lado, a Revolução Russa ajudava o esforço de guerra dos alemães porque bagunçava a Rússia por outro lado, complicava porque o pretexto inclusive da social-democracia para apoiar a guerra contra a Rússia, é que a Rússia era um país ditatorial, antidemocrático, e agora tinha ocorrido uma revolução democrática na Rússia. Mas, antes de mais nada, contaminava o risco da contaminação revolucionária. Por isso, a eclosão da Revolução russa em 17 é fundamental para entender o que vai acontecer pouco depois na Alemanha. Em 16 de abril... Começam as greves de massa na Alemanha Veja, ditadura militar E começam as greves de massa Em Berlim Em 1918, no dia 28 de janeiro 400 mil operários Estão em greve em Berlim Até hoje, 400 mil é o número de respeito tá certo? Então as fábricas de Berlim Estão todas paradas 3 de março, acordo De paz definitivo entre A Alemanha e a Rússia Simultaneamente os Estados Unidos Entram na guerra e o alto comando militar alemão se dá conta de que a guerra está perdida porque eles tinham capacidade de derrotar a Rússia, a França e a Inglaterra mas não tinham capacidade de derrotar a França, a Inglaterra e os Estados Unidos e o Hindenburgo, que vai entrar para a história anos depois como aquele que chamou Hitler para ser primeiro-ministro e o Ludendorff tem uma ideia genial como acabar com a guerra sem desmoralizar o exército simples basta adotar o parlamentarismo completo e deixar para o novo governo a tarefa de decretar a guerra, decretar o fim da guerra. Com isso, o exército sai inteiro da guerra e sai com a moral alta, porque não foi o exército que pediu o armistício. Isso que eu estou contando aqui é fato real e está na origem do discurso feito pelo Hitler anos depois que o exército alemão levou uma facada na costa daqueles civis traidores, os socialistas, os Democratas e os comunistas. Quando, na verdade, a decisão de sair da guerra foi uma decisão tomada pelo Estado Maior do Exército Alemão. Essa decisão foi tomada em setembro. Em outubro, o Karl Liebknecht sai da cadeia. Em 3 de novembro, a revolta da frota alemã. Em 8 de novembro, a Rosa Luxemburgo sai da cadeia. Nem ela, nem ele, sabe que eles têm mais 60 dias de vida. Porque eles saem da cadeia, lembrando, em outubro e início de novembro e em janeiro, ambos serão assassinados. Né? Antes dela sair da cadeia, ela escreve um folheto sobre a Revolução Russa. Nesse folheto que ela escreveu, com as informações fragmentárias que ela tinha recebido estando presa, ela faz várias críticas à Revolução Russa. Ao fato da Revolução Russa ter cedido aos interesses nacionais, ao fato dos revolucionários terem cedido às reivindicações camponesas, ao fato dos bolcheviques terem mandado fechar a Assembleia Constituinte, ela sai logo em seguida da cadeia e não publica em vida. Enquanto ela está viva, nos 60 dias que sobram, ela não publica esse texto. E há toda uma controvérsia se ela morreu pensando o que ela escreveu ou se depois que ela saiu da cadeia, ela mudou de ponto de vista sobre a Revolução Russa. Mas, melhor do que entrar nessa polêmica é ler algumas linhas que ela fala nesse texto, que muita gente, contrária à Revolução Russa, cita para dizer que ela era uma crítica da Revolução Russa. A Rosa diz, a questão fundamental é distinguir o essencial e o não essencial, o núcleo da nossa coincidência com a política dos bolcheviques. Eles foram os primeiros a dar o exemplo, um exemplo ao proletariado mundial. E até agora foram os únicos que podem dizer, eu me atrevi. O futuro pertence ao bolchevismo. Esse é o texto dela, tá certo? todas as críticas que ela tinha ao partido operário social-democrata russo-bolchevique, do mesmo jeito que em 1907, ela percebe que a Revolução Russa tem um papel histórico imenso e, acima de tudo, ela percebe que os bolcheviques, diferente dos social-democratas alemães, se atreveram, se atreveram a tomar o poder. Né? Bom, ela sai da cadeia, ela imediatamente assume a direção do jornal chamado Bandeira Vermelha, Hot Funny. Ela tenta influenciar os acontecimentos, ela constitui, é uma das que toma a iniciativa de constituir o Partido Comunista Alemão, que é criado num congresso que ocorre na data de 30 de dezembro e 1º de janeiro, nesse período, eles fazem o um congresso de fundação, mas esses esforços todos dela são muito limitados. A Alemanha está vivendo uma revolução muito confusa, onde há três grandes blocos, um bloco são os militares, os capitalistas e a extrema-direita. O segundo bloco é a cúpula do Partido Social Democrata Alemão. E o terceiro bloco são as massas operárias de esquerda, os soldados de esquerda e os grupos de esquerda. O SPD, o Partido Socialista Democrata Independente, o Partido Comunista e um grupo que é fundamental para entender aqueles acontecimentos, que eram os conselhistas. Os dirigentes que, sem serem do Partido Social Democrata, controlavam as fábricas de Berlim, e que era um grupo de ultra-esquerda. A cúpula do SPD, nessa divisão de três forças, se alia com a extrema-direita. Primeiro tenta salvar a monarquia. Depois tenta enquadrar a revolução nos limites de uma república burguesa. E faz de tudo para esmagar os radicais. O detalhe é que os radicais que a cúpula social-democrata queria esmagar eram, em sua grande maioria, operários que votavam na social-democracia. Tem vários episódios entre o dia 9 de novembro e o dia 15 de janeiro, mas eu vou citar só aquele que é central para o nosso objeto aqui. No dia 5 de janeiro de 1919, o governo social-democrata manda demitir o chefe de polícia de Berlim, que era um socialista independente. Esse chefe de polícia pede ajuda aos comunistas e aos socialistas independentes e aos delegados revolucionários de fábrica. Esses convocam uma mega manifestação em Berlim, protesto contra a demissão e a mega manifestação se converte numa insurreição. Eles tomam prédios do governo, tomam jornal, sede dos jornais dos partidos, tomam quartéis e Berlim se vê diante de uma insurreição operária. O governo social-democrata, aliado aos militares, desencadeia uma repressão brutal, chamando o exército e chamando algo sobre o qual há um cartaz na exposição, que são as Fry Corps, Um grupo paramilitar, com soldados que estavam retirados e com oficiais de extrema direita, dirigidos por um cidadão chamado Gustavo Noski. Deputado do Partido Social Democrata Que dizia, eu sou o carniceiro da Revolução Ele dizia isso dele mesmo, não é uma acusação A repressão é muito violenta Dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 de janeiro E a rosa, Luxemburgo e o Caule que são troféus Antes mesmo disso que eu citei, a demissão do chefe de polícia Havia cartazes em dezembro em 1918 havia cartazes em Berlim que diziam vou ler, trabalhadores burgueses, a pátria está diante da ruína, salvem-na a pátria recebe ameaças de dentro e não de fora, a pátria recebe ameaças da liga espartaquista matem seus líderes matem Lignic então vocês terão paz, trabalho e pão, assina os soldados do fronte, nesse momento não tem nenhum soldado do fronte em Berlim, alguém mandou imprimir esses cartazes de 9 para 10 de dezembro, circula a notícia de que há um prêmio. 50 mil marcos pela cabeça da Carl Leibnick, 50 mil marcos pela cabeça da Rosa Luxemburgo. O jornal do partido é invadido na tentativa de assassiná-los. Quem é que estava oferecendo 50 mil marcos? Um cidadão chamado Jorge Clarks, Um rico que tinha se tornado mais rico durante a guerra e que era simplesmente amigo... Do segundo principal dirigente do Partido Social Democrata Alemão, o Schneiderman, que foi quem proclamou a República Alemã, no dia 9 de novembro, de uma do Reichstag. No dia 13 de janeiro de 1919, o boletim dos Freikorps, das milícias de direita, diz ninguém vai se conformar com o que foi alcançado até agora. O que foi alcançado até agora? 13 de janeiro. Os bairros operários foram massacrados, fuzilamento invasão das casas, prisão e execução sem julgamento. Ao contrário, nós vamos avançar com toda energia contra os chefes do movimento. Os próximos dias já vão mostrar que eles serão tratados com dureza. 13 de janeiro. Os próximos dias vão mostrar que eles serão tratados com dureza. No dia 13 de janeiro também, o jornal do Partido Social Democrata publica uma poesia que termina assim. Há muitas centenas de mortos numa fila. Proletários. Karl, Rosa, Hadeck e seus cupinchas. Nenhum deles está aqui. A poesia está sugerindo que é preciso que eles estejam mortos também. Publicada no jornal principal do Partido Social Democrata Alemão, 13 de janeiro de 1919. No dia 15 de janeiro de 1919, os dois de manhã cedo escrevem os textos do jornal que vai sair no dia seguinte, enviam os textos para serem é, montados na tipografia e no final do dia, no dia 15 de janeiro, ontem, há 100 anos, eles são localizados por uma tropa e são presos e são levados a um hotel chamado Éden, onde ficava o quartel-general, de uma das divisões militares que havia entrado em Berlim para reprimir a insurreição. Eles são interrogados, são submetidos a insultos e são agredidos fisicamente, bastante agredidos. Quem comanda o interrogatório é um capitão chamado Pabstig. Quando termina o interrogatório, os dois são retirados do hotel e o capitão senta numa mesa para fazer o um relatório, onde ele já escreve, Libnick, fuzilado em tentativa de fuga. Rosa foi arrancada da escolta por uma multidão furiosa, o paradeiro dela é desconhecido. Ou seja, eles já estavam condenados à morte no momento em que eles saem do hotel. Né? Eles saem por uma porta lateral, tem um cidadão chamado Runge, que golpeia a cabeça de cada um deles quando eles saem. Várias vezes com a coronha de um fuzil Eles são colocados em dois carros separados Um dirigido por um capitão também chamado artur E outro carro dirigido por um tenente chamado Vogel Vão em direção ao parque de Tiergarten, Que é um parque bastante famoso em Berlim O carro Leibnick é retirado do carro Recebe um tiro de pistola na nuca E é levado ao necrotério E entregue no necrotério como um cadáver desconhecido a Rosa Luxemburgo também é retirada do carro, leva um disparo na têmpora e é jogada no canal, havendo controvérsia até hoje sobre se o corpo que foi encontrado dias depois é ou não dela. Segundo a informação dos camaradas do partido de link, é, que é o partido ao qual é ligado a Fundação Rosa Luxemburgo, a tumba onde tem a lápide de Rosa Luxemburgo no cemitério dos socialistas de Berlim não tem nenhum cadáver porque eles chegaram à conclusão que o cadáver que foi encontrado na época não era exatamente dela. De toda maneira, foi assassinado. E de quem partiu as ordens? Em primeiro lugar, do Gustavo Noski, que era o chefe da Strike Corps, era o governador de Berlim, responsável direto pela situação militar, aquele que havia se auto-intitulado de carniceiro. Em segundo lugar, do Scheidemann, o segundo homem da República, dirigente do Partido Social Democrata. E, em primeiro lugar, o Ebert, principal dirigente do Partido Social Democrata presidente do Partido Social Democrata que dois meses antes quando questionado pelo comando militar sobre qual seria a postura dele frente à revolução que estava começando, disse, abre aspas eu não quero que a revolução aconteça, odeio a revolução como eu odeio o pecado, fecha aspas e qual foi o efeito disso? o efeito disso foi lançar as sementes que futuramente desembocarão no nazismo as Free Corps chegam a ter 400 mil soldados armados para fazer repressão contra o movimento operário mas o que, que pensavam os comandantes das Free Corps? eles eram social-democratas? eles eram republicanos? não coronel Reinhardt, natal de 1918 é preciso acabar com o um pandemônio social-democrata essa ralé de Lumpens ele estava comandado por um governo social-democrata para esmagar a revolução mas ele já dizia e social-democratas era uma ralé de números tenente-coronel Heinz morte à república democrática esse era outro que o Gustavo Noski recrutou para esmagar a revolução Von Heidelberg esse cidadão foi morto pelo Hitler naquele ajuste de contas da SS com as SA anos depois frase dele em 1918 amo tanto a Alemanha quanto eu odeio a república que começou dia 9 de novembro foi esse tipo de gente que os social-democratas estimularam a extrema-direita para esmagar a esquerda. Qualquer semelhança é pura coincidência. Mas isso já é história posterior. Vamos devolver a palavra para Caule Benique e Rosa Luxemburgo e encerrar. No dia 15 de janeiro, de manhã, sem saber que eles iam morrer horas depois, ambos escreveram textos para o jornal Bandeira Vermelha. O texto do Caule Benique, intitula-se Apesar de Tudo. E as últimas linhas são, os derrotados de hoje serão os vencedores de amanhã. E se nós ainda vivermos, chegado o momento, viveremos o nosso programa. A humanidade redimida vai dominar o mundo, apesar de tudo. São as últimas frases do editorial que ele escreveu, sem saber que horas depois ele ia estar morto. Rosa Luxemburgo, o editorial que ela escreve chama-se A Ordem Reina em Berlim. As últimas frases são Esbirros estúpidos. A sua ordem está construída sobre areia. Amanhã a revolução se levantará de novo, ruidosamente. E para seu espanto, anunciará o som de trombetas. Fui, sou e serei. E, para encerrar também com ela, semanas antes dela morrer, quando ela está recém saída da cadeia, ela diz, hoje nós podemos propor a destruição do capitalismo de uma vez por todas. Mais ainda, não apenas estamos na situação de cumprir esta tarefa, não só cumprimos com o nosso dever para com o proletariado, como esta nossa solução é o único meio para salvar a humanidade da destruição. Socialismo ou barbárie. Viva a Caula viva a Rosa Luxemburgo.